Nesse vídeo, eu gostaria de falar sobre a Golden Cross que ocorreu para o Bitcoin. Quero comentar para você que eu penso sobre isso, então vamos dar uma olhada. Não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, já deixa aquele like para apoiar. É extremamente importante. Então, eu acabei esquecendo de falar aqui num dos vídeos da semana passada em relação a esse cruzamento de médias. O que é o Golden Cross, primeiramente? Primeiramente, o Golden Cross é quando a média aqui, a gente falando no diário, né? quando a média de 50 dias aqui cruza para cima da média de 200 dias. A gente pode estar entrando, então, aí numa tendência forte aí de alta, né? Que como a gente viu aqui no passado, inclusive as pessoas, de novo aqui, né? Comparando essa região lá de abril de 2019, quando a gente teve o cruzamento aqui de, de 50, da, da Golden Cross, que ocorreu aqui, ó. A gente também teve exatamente aqui logo depois do cruzamento de médias. A gente teve uma queda aqui do preço, depois o preço voltou a subir aqui, disparando, né? Então muita gente está comparando de novo essa região aqui com o momento atual do Bitcoin, né? E se a gente olhar aqui esse é o Golden Cross, realmente aqui, ó, quando a gente tem esse cruzamento de médias aqui no diário, a gente vê simplesmente o preço explodindo aqui, ó. Lá em 2015, o Bitcoin simplesmente, após o cruzamento, ele subiu aqui praticamente 6 mil cento aqui, né? É, se eu olhar mais para trás, aqui no passado também outro cruzamento de média que correu aqui nessa região. Desse ponto que o Bitcoin estava aqui, ele teve uma, uma queda ainda, ele, mas ele subiu aí praticamente 18 mil por cento. Será que isso pode, pode acontecer aqui agora é, para o Bitcoin? Será que esse cruzamento de média aqui vai realmente ah, fazer a gente voltar a ah, entrar no bull market? Né? Aqui também outro cruzamento de média correndo aqui em 2000 e, foi 2020, ó, logo após o Covid, então o Bitcoin subiu aqui praticamente... 6, 700%, né? Aqui também teve outros cruzamentos pequenos aqui que ocorreram, que o Bitcoin teve uma, uma subida também uh, após esse cruzamento. Então, caras, até agora, então, aqui, praticamente, tirando aqui o Covid, né, que a gente teve esse, esse, essa região do, uh, em, foi perto de março aqui de 2020, que a gente teve uma queda muito forte, praticamente essa, essas médias aqui, uh, o Golden Cross, tem funcionado muito bem. Então, será que isso aqui vai funcionar de fato aqui agora, nesse momento? Né? Será que a gente vai repetir o que aconteceu lá em 2019? E, cara, primeiramente, o que você tem que dar, se dar conta aí que, é que um indicador só não vai resolver nenhum problema, tá? Isso é, é, isso é importante você se dar conta. É, não é porque isso, a maioria das vezes lá, 80% das vezes que esse indicador é, é, ele apitou aqui, né? agora a gente vai ter realmente um momento de subida do preço, enfim, tá, e não quer dizer que o Bitcoin não possa subir ou que ele vai cair mais, tá, e no curto prazo, pessoal, é muito difícil de saber, tá bom, mas eu queria reforçar para vocês, algo que eu falei no outro vídeo também, aqui no canal, que o momento atual que a gente tá aqui agora é muito diferente lá de 2019, tá, eu já falei inclusive em outro vídeo sobre isso, Aqui em 2019, a gente tinha uma situação bem diferente do Bitcoin e dos mercados. Né? O Bitcoin ele tem uma correlação muito grande com o DXY, que é o índice, de, o, o, o índice do dólar. né? Então, aqui no, nessa região que a gente teve esse cruzamento, o índice do dólar aqui estava numa região de resistência. Eu comentei para vocês aqui, inclusive, sobre, no outro vídeo sobre isso. Ó. Então, aqui a gente via o índice do dólar nessa região, fazendo uma deriva aqui, ó, lá em abril de 2019, aqui, ó. A gente estava fazendo uma deriva aqui nessa região, tá? inclusive com o RSI aqui no semanal, se a gente olhar o semanal aqui, a gente estava, não sei se consigo achar aqui exatamente a região, abril de 2019, cadê aqui? Ah, meu Deus, espera aí só um momentinho que agora me perdi aqui no gráfico. Então, abril de 2019 foi mais ou menos por aqui, então aqui a gente está fazendo uma deriva aqui nessa região com divergências aqui no semanal, Tá, para o DXY. Né? Então, eu comentei para vocês em outro vídeo sobre isso também. Então, para mim, a, a, situação, a situação que a gente tinha aqui nessa, nessas regiões, né, o, o, o DXY é uma região de resistência, em 618, inclusive, aqui, ó, a região de resistência, é bem diferente do que a gente tem aqui hoje. Hoje, a gente tem o DXY que buscou um suporte nessas regiões aqui e vai buscar resistência aonde? Vai buscar resistência aqui nessas regiões, na minha opinião, a região aqui de 105 pontos aqui. Tá? Aqui a gente pode come come começar a conversar se o Bitcoin vai... É, é, se, se, se o DXY vai voltar a cair, porque para o Bitcoin voltar a subir, pessoal, a gente precisa ver realmente o DCY perdendo muita força. né é, Aqui, de fato, né, a gente teve essa queda muito grande, mas também a gente teve uma queda muito grande dos mercados, o Bitcoin entrou aí, teve Terra Luna, teve FTX, teve muita coisa aqui no meio que fez o Bitcoin cair, né obviamente. Então, é, para mim é que agora, uh, para o Bitcoin subir realmente vai precisar de muita força, porque o DXY, na minha opinião, buscou um suporte e vai voltar a subir, tá bom? Então, tome muito cuidado para você uh, levar em consideração aqui desse, esse, esse, essa Golden Cross uh, na sua estratégias de investimentos, tá? Olhando o longo prazo, obviamente, o Bitcoin está numa região boa aí para você investir. Não acho que é uma, uma região ruim para você fazer compras, tá? Mas a minha opinião é que a gente vai entrar ainda, pessoal, e, uh, nesse ano ou no próximo aí, uma recessão bem pesada, é o que eu estou imaginando, devido à situação do macro aí. É, já comentei para vocês em outros vídeos, eu vou deixar o link aqui em cima, inclusive, do vídeo que eu falei sobre a maior crise de todos os tempos. E eu acho que a gente vai entrar numa crise muito grande, tá? Então, tome cuidado para você né? simplesmente uh, entrar muito pesado aqui nessa região e achar que o Bitcoin a partir daqui vai voltar a subir, só subir. Tá? Eu acho que o Bitcoin pode sim voltar a testar aqui a região dos 25 mil dólares. Eu vou discutir com vocês ao longo aí dos próximos uh, dias e semanas em relação a isso, tá? Se a gente vai voltar a testar essas zonas, é possível fazer uma armadilha aqui nessa, nessas regiões já que eu vinha comentando aqui no canal sobre isso, mas eu não estou muito otimista não olhando o Bitcoin aí médio prazo, tá caras? Eu acho que realmente uh, a situação do macro aí tá bem complicada e para a gente pensar em que, que, que isso aqui foi um fundo para o Bitcoin, eu acho muito, muito arriscado e acho que o Bitcoin tem chances grandes aí de fazer um fundo mais baixo do que essa região dos 15 mil dólares, tá bom? Essa aqui é a minha opinião, comente abaixo o que você acha sobre isso, se você concorda. Uh, você acha que esse bolden cross aqui vai então agora, a partir daqui, o Bitcoin vai subir aí uh, 300%, 400% ou a gente vai então acabar corrigindo mais, tá? Então, só o tempo dirá de fato aí, mas essa aqui é a minha opinião, meu, minha contribuição para vocês em relação a esse assunto, tá bom? Então, se você gostou, não esqueça de deixar aquele like para apoiar, se inscreva no canal, ative as notificações e a gente se vê aí muito em breve. Um abraço!